Vou fazer o compartilhamento da minha tela e vou testar aqui para ver se vocês estão vendo direitinho. Já apareceu? Tá, beleza. Então, aqui está o nosso Classroom. Essas três abas aqui são as abas que eu vou usar, as três que estão mais à direita. Isso aqui é o drive da capacitação, onde tem o documento, este documento está aberto aqui, e aqui é o nosso espaço que eu já tinha mostrado para vocês na aula passada. É, vamos ver o seguinte, deixa eu ver no chat aqui para vocês poderem me responder, se for o caso. É, vocês sabem que vocês podem deletar uma disciplina no Classroom, Por exemplo, criei uma disciplina sem um propósito específico para poder brincar e experimentar ferramentas sem ser uma disciplina que está sendo utilizada por alunos, com, com inclusão de alunos. Sabem que podem deletar, sabem que podem criar, sabem como é que se faz? Criar você sabe. Né? Então, vou fazer desde o começo. Eu vou começar, na verdade, não vou, não vou começar pelo começo, vou começar pelo fim, vou começar deletando uma disciplina. Tá E vejam, ah, deixa eu dar uma examinada aqui nas partes que nos interessam. Tá ok. Tá ok. Tá bem. Uh -huh. Buenas, vamos lá. Ah, Para vocês criarem uma disciplina, neste, nesta tela inicial, vocês criam a disciplina neste botãozinho mais. É, é, a Juline tinha me alertado, eu estou trocando o cursor de uma tela para outra, aqui vocês devem ver o meu cursor fugindo, é porque eu estou enxergando vocês em uma tela, eu estou com duas telas, eu não sei se eu já falei para vocês, eu trabalho com as coisas abertas em uma tela, e enquanto eu estou enxergando vocês. Teve uma pergunta de uma colega na, no encontro passado, tá? É, o Afonso usa, usa dois, é, posso citar ele como exemplo, porque ele está aqui, e ele, ele usa o, o, o mesmo login pelo telefone e pelo computador para ter a visão de duas partes diferentes do sistema, ou duas coisas diferentes que ele queira visualizar. Então, ele entra com um usuário no computador e um usuário no telefone. É uma forma de tu poderes acessar coisas diferentes... No, no, no teu Classroom ou no pacote G Education. Tu abre uma parte com o mesmo usuário, tu pode fazer isso. Deixa eu até. Uh, Afonso, tu tá aí? Uh, Afonso, câmbio, tá aqui. O Afonso está com dois usuários. Tá? Uh, o Afonso está com é dois usuários. É? Tá. Tu tá, tu tá funcionando assim, tu tá com o teu telefone e o computador e vendo coisas diferentes em cada um dos dois, não é? Isso, isso. O tá. computador eu é vejo e... tudo que tu tá mostrando aí. No celular, tá. eu preciso eu. Tá. Isto é uma estratégia para tu poderes acessar coisas diferentes com o mesmo usuário. Tu podes te conectar com o mesmo usuário mais de uma vez no sistema e acessar no computador e, no, e no, no telefone coisas diferentes, com o mesmo usuário, que é o que o Afonso está fazendo. A outra forma é tu teres duas telas no notebook. Eu tenho o meu notebook com a tela integrada ao notebook e uma segunda tela conectada no notebook que eu consigo configurar, ela estendida, e eu posso jogar janelas de uma tela para outra. Isso é útil para quem tiver a possibilidade de pegar uma tela velha e conectar no, no, no notebook. Bom, então, essa, é, é, esse card aqui, ó, é o card que eu criei na aula passada, com, uh, como exemplo para a gente poder brincar, capacitação no pacote G Education. Eu vou refazer isto aqui, porque foi o final da nossa aula passada, mas antes de refazer isto, eu vou deletar esta disciplina, para vocês verem como é que se faz certo? Eu volto para a tela de entrada, onde aparecem os meus cards de todas as minhas disciplinas. O nome da disciplina, ela está encurtado aqui, porque não cabe o nome completo, mas eu tenho três pontinhos aqui, ó, no lado do nome da disciplina em cada card. Três pontinhos ao lado do nome em cada card. Na disciplina que eu quero deletar, eu venho em arquivar. Clico nos três pontinhos, de novo, estão vendo aqui o meu cursor bem à esquerda no primeiro card. Ó, venho nos três pontinhos, abre um menu, na última opção do menu, eu vou em arquivar. Isso ainda não é deletar. Isso aí só armazena e tira da minha tela principal aquela disciplina que eu quero deletar, mas primeiro eu preciso arquivar, isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Então eu arquivo, na verdade vocês talvez encontrem algum tutorial e vai ficar disponível agora porque está gravado na nossa live e depois eu ponho no YouTube para vocês. Quando eu clico em arquivar, ele me abre uma janelinha perguntando se eu quero de fato arquivar e se eu quero cancelar a minha ação. E ele avisa, as turmas arquivadas só podem ser atualizadas se vocês restaurá-las. Então, tu arquivou e tu não pode mais mexer nela. Essa turma será movida para turmas arquivadas, os arquivos ainda continuarão no Google Drive, caso tenha algum anexo que tu tenhas enviado para a disciplina e, e também os arquivos dos alunos. Arquivei, tá bem? Ele está arquivando, ó, sumiu lá da esquerda, que era a primeira disciplina, sumiu, a minha disciplina ela está arquivada. Para onde é que ela foi? Ela ainda não foi deletada. Todos os arquivos que existiam naquela disciplina ainda continuam guardados, caso existisse alguma coisa. É, eu venho no menu, lá em cima à esquerda, ao lado do nome Google Sala de Aula, no meu menu principal, eu clico, abro o meu menu corro a barrinha até a parte de baixo, e lá, o final, tem turmas arquivadas. Fernando Cardoso Rax entrando. É, lá em turmas arquivadas vai aparecer todas as disciplinas que eu arquivei, não por acaso as duas disciplinas que eu criei com vocês na, no encontro passado. Neste espaço de disciplinas arquivadas, Aonde aparecia embaixo arquivar, agora aparece excluir. Agora sim, se eu clicar em excluir, deleta a disciplina e todos os arquivos que estavam associados a ela. Ok? Vou excluir e aí foi embora, não tem mais como recuperar. Tá? Deletei uma, deletei duas e excluí minhas disciplinas arquivadas. Excluindo. Pronto. Agora a gente retoma, voltamos em turma, e eu vou criar uma disciplina, reconfigurar, e vou mostrar para vocês algumas coisas agora novas que eu não tinha mostrado na, no encontro passado. Eu vou criar minha turma nova, que vai se chamar capacitação... Capacitação... Pacote G Education, ela está numa sessão formação de professores. Esta sessão aqui eu, eu comentei com vocês que eu separo as minhas disciplinas por etapa de, de ensino, etapa de aprendizagem, ou tipo de atividade que eu estou executando. Eu tenho, então, nas minhas atividades como professor, turmas do técnico subsequente, lá no KVG, tenho turma do técnico integrado, ou, eu, aí eu, eu agrupo em cursos técnicos, tenho curso de graduação em, em tecnólogo e cursos de pós-graduação, mestrado e licenciatura e curso mestrado e especialização, desculpa, e curso de graduação e licenciatura. Tá? Então, essas informações eu coloco em sessão, é a minha organização, tá? Vocês podem achar outra organização para vocês e separar com uma nomenclatura, uma taxonomia, uma organização, uma classificação diferente. Assunto, tecnologias na educação. No meu caso, o que eu estou trabalhando com vocês. Sala virtual, porque não temos encontro presencial, mas se fosse presencial, eu poderia designar o, a sala. Pronto, estou criando a disciplina. Processando. Processando. Bom, o que, que ele está fazendo? Ele está criando o, as informações todas da disciplina, inclusive o espaço no Drive. Ele está propagando as configurações para todos os softwares do pacote G Education. Ele demora um pouquinho. Processor organizou toda a infraestrutura em todos os softwares que estão agregados a partir do Classroom. Agenda... Google Drive, Google Docs, é, o, o próprio espaço do, do, do Classroom e por aí vai. Bom, criou a disciplina. É, vejam que o meu cursor agora é uma novidade, não vimos na aula passada. Vejam que tem essa, esse iconezinho de engrenagem à direita, que está do lado do meu, do meu, da minha fotinho, aí tem aquele quadradinho eh, com os botõezinhos onde a gente abre outros apps do Google, e depois tem a engrenagemzinha de configuração da disciplina. Aqui está a, as mesmas informações de configuração quando eu criei a disciplina, que eu posso editar. Se vocês não sabiam onde estava, aqui é o lugar de editar as informações quando você cria uma disciplina. Então, se eu por acaso me equivoquei no nome da disciplina, eu poderia corrigir aqui, Lá na criação da turma não tem descrição, mas aqui eu posso incluir a descrição que é opcional. A sessão que eu tinha descrito lá, a minha sala virtual, o meu assunto tecnologias na educação. E aqui tem informações que eu não tinha trabalhado com vocês. Código da turma, ele aparece aqui. Este é o código da turma. Mural. Aqui tem uma coisa interessante. Alunos podem postar e comentar e eu vou contar uma experiência que eu tive num curso de técnico, tec, é, técnico subsequente em desenvolvimento de sistemas. Eu cadastrei a galera toda, como era, um, era uma turma de desenvolvimento de sistemas, eu comecei a mostrar o Google Classroom e deixei tudo aberto para eles irem explorando. Dentro de uma aula presencial, eu nas, nas, no laboratório, e eles todos conectados no, no Classroom. Enquanto eu estava... Explicando o Google Classroom para eles, eles começaram a usar o mural como se fosse um, um bate-papo. E começou a virar uma bandaleira, uma turma de adolescentes fazendo bagunça na sala, escrevendo barbaridades no, no mural. Aqui é o lugar que a gente pode bloquear a postagem de alunos no mural. Então aqui está, alunos podem postar e comentar, alunos só podem comentar, eu posto, eu faço uma postagem no mural e eles só podem é, comentar dentro da postagem que eu faço, eles não podem criar uma postagem nova. Ou só, só professores podem postar e comentar. E aí eu tive que bloquear a gurizada no meio da aula, porque eles estavam fazendo bagunças. Até aquele momento eu nunca tinha tido a necessidade de fazer isso. Pode ser que vocês, na estratégia de vocês, vocês queiram que os alunos possam criar postagens novas no mural. Por exemplo, compartilhar uma notícia que ele achou. Depende muito da maturidade dos alunos, porque pode, pode ter um aluno que está afim de zoar e, e, e, e bagunçar o mural. Né? Mas se vocês organizarem e regrarem bem o uso, do, uso do, do mural, vocês podem deixar o aluno encontrar, fazer pesquisas e compartilhar informações no mural com os outros colegas. Se o aluno for bagunceiro, se a turma for muito bagunceira e começar a deturpar o uso do mural, aqui neste espaço, vou fazer de novo o caminho, vocês vêm aqui na engrenagem, ali à direita, lá em cima, mais abaixo na, no, na rolagem aqui, vocês vão encontrar mural, os alunos podem postar e comentar, Alunos só podem comentar, é quando o professor posta e os alunos só comentam dentro da postagem do professor, eles não podem criar postagem nova, e apenas o professor pode postar e comentar, os alunos não interagem no mural, só eu que vou colocando coisas lá, tá bem? É, não vou alterar, deixa aqui do jeito que estava. Atividades do mural, mostrar notificações condensadas. Mostrar anexos e detalhes, ocultar notificações. Lembram que na aula, pass... na aula não, no nosso encontro passado, eu mostrei que quando eu postava, deixa eu sair de novo aqui para fazer o caminho, para vocês entenderem qual é o impacto daquela configuração no... na sala de aula de vocês. Quando eu posto uma atividade, eu vou fazer aqui, ó. vou criar uma atividade, teste e instrução, que eu vou descrever o que, que o aluno tem que fazer na atividade, e aí eu poderia colocar anexos ou criar documentos, eu mostrei, mas eu volto, no encontro de hoje, eu volto nessa na explicação de mais detalhes sobre isso aqui. Quando eu salvo, eu, eu, eu tenho que vir aqui em cima, criar atividade, quando eu crio a atividade, ela fica salva aqui, ó, acabei de criar uma atividade, ela está postada em atividades, mas ela veio aqui para o meu mural também, tá? Então, se eu crio uma atividade, automaticamente ela aparece no mural do aluno, porque sempre que a gente entra na, na disciplina, a primeira coisa que aparece é o mural. Se o aluno for desatento, ou não estiver acompanhando, ou deixar passar, numa dessas tem uma atividade nova que o aluno não vê de imediato quando entra na disciplina. E a consequência daquela configuração lá aqui, ó, atividades no mural, mostrar notificações condensadas, aqui do jeito que está que configurado, ele só mostra uma linha informando que existe uma atividade teste postada. Se eu clico aqui, eu venho para os detalhamentos da atividade. Se a configuração estiver uh, colocada como mostrar anexos e detalhes, ele vai me abrir a notificação da atividade com todos os anexos, detalhes e descrição da atividade já no qual aparece a atividade aberta com a descrição e com os anexos que foram incluídos na atividade. Se não, aparece só o nome da atividade. Entenderam? Este é o impacto que tem entre mostrar detalhes e anexos, ou notificações condensadas, ou ocultar notificações. Ou seja, eu crio uma atividade, mas a atividade não vai para o mural. Certo? Entenderam? Deixa eu ver as caras, dedinho, tá bem. Seguimos então. É, mostrar itens excluídos, apenas professores podem ver itens excluídos. Se eu deixar marcado isto aqui, mostrar itens excluídos, há a possibilidade, agora eu vou salvar para vocês verem como é que se comporta esta configuração ativada. Se eu venho aqui... Olha só, e eu deixei lá mostrar uh, anexos e detalhes. Vejam que a cara da atividade no mural já mudou. Viram o impacto? Ó, Já mudou a cara. Antes estava só uma linha com o nome da atividade. Agora já aparece a descrição e as atividades que foram atribuídas e entregues, os resultados da, do, da entrega para o um aluno e a devolução do aluno. Já aparece direto aqui. Agora, se eu for aqui... E... Editar, eu posso excluir em algum lugar agora que eu me perdi. Deixa eu ver, voltei, peraí. Ah, atividade eu tenho que deletar aqui. Excluir. Desculpa, me atrapalhei um pouquinho, mas é bom. Essas, esses momentos de patetice, elas vêm em nosso favor em uma atividade ao vivo. É, como a atividade, é uma atividade, não é uma postagem, e eu vou mostrar a diferença para vocês criando uma postagem qualquer aqui, teste de postagem, porque o que eu tinha colocado era uma atividade que estava é, configurada para ser compartilhada no, no mural automaticamente. Olha só, se eu venho na postagem, me aparece excluir. Para vocês não se assustarem achando que estão fazendo errado. Tá? Quando eu venho na postagem do mural, criada no mural, eu posso vir aqui e excluir. Agora vejam que a atividade não aparece excluir. E aí tu vai achar que o sistema está funcionando mal. Porque aparece num lugar o excluir e que não aparece no outro o excluir. Não. O que é atividade só pode ser melhor trabalhada, com mais detalhes, lá na área atividades. O que é postagem de mural, tem mais opções direto do mural. Então, o que foi postagem, eu consigo excluir aqui. O que é atividade, e vejam que, como eu tinha configurado lá nas configurações da disciplina para mostrar as atividades excluídas, e só o professor poderia ver isso, ele fica opaco, informando que ela foi deletada. Aqui vai mostrar, ó, essa esta mensagem foi uh, apagada está visível só para professores. Ela será permanentemente excluída em 30 dias. Tá? Depois eu dou mais uma informação a respeito disso. E aqui, a minha atividade eu não consigo excluir por aqui. Eu só posso editar ela aqui, mas ela me joga lá para a edição da atividade. Se eu quiser deletar a atividade que eu postei errado, eu tenho que vir em atividades no menu lá em cima, e aí sim, nos três pontinhos, excluir a atividade. E Zé Fini, aqui ela foi embora. Uma postagem excluída, da mesma forma ela fica oculta, opaca, indicando que ela foi deletada, mas que ela ainda não foi embora permanentemente, e o padrão é 30 dias para ela sumir daqui. Buenas. Deixa eu ver, ninguém tem perguntas no, no nosso chat. Uso também as duas, também tá bem, seguimos o baile. Muito bem, deixa eu ver como é que nós estamos nos nossos tópicos aqui. Bom, é, eu tenho como estratégia para gerenciar suas disciplinas eu acho bastante proveitoso e útil que vocês criem um usuário aluno e vocês entrem na disciplina de vocês com um usuário aluno com um e-mail privado de vocês porque as visões, e outra coisa assim, ó, o, o Gmail, o Google o Clasmo é muito bom, mas isso é uma coisa que a gente sente falta que existem algumas outras ferramentas nas outras ferramentas de gerenciamento de disciplina, algumas têm a possibilidade de tu trocar a, a, a, a, o perfil de usuário para tu veres como um outro usuário veria a, as coisas que tu está tu postando como professor. O outro usuário leia esse aluno. No Classroom, a gente não tem como fazer isso. Tu entra com o teu usuário como professor e a interface ela funciona com as características para o teu perfil de usuário, como professor. Se tu quiseres ver como funciona para o aluno, tu tens que entrar com um outro usuário como aluno, na tua disciplina. Como é que eu faço isso? Vocês podem uh, abrir uma outra aba, isso eu mostrei na, no encontro passado, eu posso abrir uma outra aba... Eu tenho várias contas de Gmail. Eu vou trocar minha conta de Gmail para outra conta, que, no caso, é uma conta que eu criei para. Para usar como exemplo, eu criei uma conta etec.kvg.ifsul.edu.br. Eu estou fazendo o caminho completo aqui, ó. Kvg Ponto br Eu criei um e-mail fictício como se fosse um aluno. KVG Etec. Deixa eu me lembrar como é que era o nome do perfil do usuário kvg.ifissu.edu.br. Etec, uh, deixa eu me recordar aqui sobre o nome de usuário. Peraí, vou em administrador. E vou buscar o usuário. Acho que eu não deletei esse usuário ainda. Isso aqui que vocês estão vendo é interessante. Esta é a visão que a que a CEDU tem. Esta é a visão de administrador, tá? Quando vocês pedem para alguém criar um usuário ou cadastrar você, cadastrar aluno, essas coisas eles fazem por um sistema é, como esse que vocês estão vendo na tela agora. Deixa eu acessar os usuários que eu tenho cadastrado e vou pesquisar etec. A princípio ele tem que estar tá aqui. Ah, etec.canguru. Errei o nome do usuário etec.cambuço, sem o cedilha. Agora, a senha que eu quero saber qual é. Vamos ver. Será esta? Não. Uh, vou reiniciar a senha aqui. Redefinir a senha para vocês verem o que é possível fazer. Ó. Vou botar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e defino a senha, 6, 7, 8, 9, pronto. Não solicitar novo, nova troca de senha, concluir, venho aqui, venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, tcharam, não passe de mágica. Veja uma coisa interessante, sabe-se lá onde é que está esse servidor, não é? Eu estou com o Clésor na nuvem, em algum lugar do planeta, eu troquei a senha de um usuário que deve percorrer o mundo e automaticamente, em questão de segundos, o sistema alterou a senha e já me liberou o acesso. É tudo muito rápido, funciona absurdamente bem esse sistema. Né? Então, eu já estou com o usuário logado, aqui, ó. e olha só que interessante, eu estou com duas abas, com dois usuários diferentes logados, eu estou com a minha conta de professor numa aba, a minha conta de aluno na outra aba, isso é muito legal vocês fazerem, para vocês poderem fazer alguma coisa na, na visão de professor, na outra aba vocês veem o resultado imediato do que vocês acabaram de fazer. E aí o que, que eu vou fazer aqui com esta conta de aluno? Eu vou acessar o Classroom, ó, acessei o Classroom pelo, pela aba de aluno, Opa, ele trocou para a minha, minha conta de professor, vou trocar de novo para a conta de aluno para garantir. Isso é um equívoco que acontece, eu não sei se vocês já se depararam com isso. Eu vou entrar no Google Classroom e quando eu acesso, ele pega automaticamente a minha conta privada do, G, do Gmail e não mostra nada. Aí aparece a tela em branco e aí tu acha, porra, perdi minhas disciplinas. Não, ele conectou com o não com a tua conta do Educar RS, ele conecta com a conta privada. Isso é muito comum acontecer, porque o computador armazena as informações de login. Tá? E às vezes tu entra direto no computador com as informações que estão cadastradas, que é o teu e-mail privado, quando tu abre, ele automaticamente conecta com a tua conta privada e não mostra nada. Calma, tá tudo bem. É porque a tua conta privada não te dá acesso às tuas disciplinas do Educar RS. Aí tu vens aqui em cima, no iconezinho lá do usuário, e troca se tu já está com outro usuário logado, ou adiciona a conta, e aí tu vai ter as duas contas para tu trocar entre uma e outra. E fazer isso que eu estou fazendo agora com vocês. Uma conta de professor, a outra conta de aluno. Vou dar acesso ao aluno. Venho na disciplina pego o código da disciplina, que está aqui também na tela de entrada, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem gritar aqui no, no, no áudio, ali, professor, para aí, volta lá, tá? Tô, eu estou entendendo que vocês estão vendo tudo e acompanhando e entendendo. Tá? Venho aqui na, na aba de aluno e adiciono o código da disciplina. Automaticamente eu vou estar tá dentro da disciplina como aluno e dentro da disciplina como professor. Ó, pronto. Esta aba aqui é a disciplina pela visão do aluno, esta aba aqui a disciplina pela visão do professor. Vou fazer agora, deixa eu ver como é que nós estamos aqui nos nossos itens, configuração da disciplina e configurações globais para todas as disciplinas. Então, deixa eu só explicar para vocês o que, que é este item, e daí nós vamos entrar para atividades. Aqui na visão de professor, eu tenho as configurações da minha disciplina, tá? Dentro da disciplina, na engrenagenzinha que tem lá no canto superior direito, eu tenho as configurações desta disciplina, que eu estou dentro dela, as configurações são desta disciplina. Eu vim até mostrar itens até mostrar os itens excluídos, eu não quero mais ver os itens excluídos, eu desmarquei aquela, aquela ação que me permitia ver a, a, as, as postagens excluídas mais opacas e elas são é, é, excluídas permanentemente depois de 30 dias, tá? Depois, mais ao final aqui, eu tenho gerar link do Meet, que eu não vou entrar nisso ainda, eu volto daqui a pouco. E aqui, configurações de avaliação. Também vou voltar nisso em seguidinha, porque eu vou começar a trabalhar com atividades com vocês. Tá bem? Então, isto são as configurações de disciplinas, configurações locais da disciplina. Vou sair aqui em turmas tem todas as minhas turmas e eu quero que toda turma nova que eu abri, ela tenha as mesmas características pré-definidas. Acho que foi muito rápido. Vou voltar, estou em turmas, tá? vou no menu principal, lá à esquerda, abro o menu, venham até embaixo, onde eu já tinha mostrado para vocês, turmas arquivadas, e aqui estão as configurações globais, que vai definir o comportamento de todas as disciplinas que vocês têm no Classroom. Quando eu clico aqui, ele me abre as configurações globais. Na minha interface aqui está em inglês, pessoal. A de vocês pode estar tá em português, muito provavelmente. Mas aqui é o comportamento do Classroom de, de forma geral. Então, é, eu recebo notificações por e-mail, ou seja, qualquer coisa que acontecer dentro das disciplinas eu recebo uma notificação por e-mail. O aluno entregou uma, uma, um trabalho de volta, o aluno concluiu uma atividade. Eu, professor, recebo a notificação no meu e-mail. É... Comentários nos no meu, meus posts. É possível alunos comentarem nos posts de professor, sim ou não? Eu posso configurar aqui. É... Comentários... Com que me mencionam, ou seja, depois eu mostro para vocês, é possível marcar pessoas nos comentários, como a gente faz no, nas redes sociais, através do arroba, tá? É possível tu marcar especificamente um aluno, um grupo de alunos, nas postagens. E se os meus comentários, ou os comentários dos alunos, eles são privados entre professor e aluno, nas entregas de trabalho para os outros colegas não verem os comentários e avaliações, se é privado ou público. Se eu desmarco o que eu fizer de avaliação e comentário no trabalho de um aluno, um outro colega pode ver. Se eu deixar privado, é só entre professor e aluno. Tá? Nas disciplinas que eu ensino, que são as minhas disciplinas pessoais, eu permito que o aluno entregue atividades atrasadas. Eu marco a minha atividade para ser entregue amanhã até a meia-noite, o aluno não entrega, entrega um dia depois. Se eu deixar isso aqui ativo, o aluno pode entregar atrasado e ele marca a entrega como atrasada, mas ele permite a entrega. Ou se eu desmarco, venceu a hora, o dia e a hora, o sistema fecha para o aluno e o aluno não envia. Vocês que mandam nisso, mas é possível. Embaixo, uh, é possível o aluno reenviar uma atividade, ou seja, o aluno entregou e achou que ficou ruim o trabalho, fez com pressa, ele pode sobregravar o envio da atividade. Ou, se você desmarcar essa opção, o aluno entregou, finalizou a entrega, ele não pode reenviar, ele tem que ter certeza que o trabalho está finalizado, e vocês têm que dar a recomendação para ele, olha, vocês quando enviarem, tenham certeza que o trabalho está ok, porque vocês vão mandar uma vez só, não pode substituir o trabalho. Se vocês deixarem ativo, pode, o aluno manda, e aí até a data limite, ele pode reenviar um trabalho já enviado. E se a de cima tiver marcado, ele pode reenviar o trabalho, mesmo que ele tenha entregue com atraso. Então, vejam que as duas trabalham em conjunto. Ele pode enviar com atraso ou não e pode substituir uma atividade já entregue. Tá? É, eu posso convidar outros colegas, inclusive alunos, para trabalharem como tutores nas minhas disciplinas. Ou não eu posso adicionar outros professores ou alunos para trabalharem como professores colaboradores ou tutores na minha disciplina, se eu estiver com esta opção aqui marcada ou não. Uh, e, nesta última, uh, se eu posso uh, programar a publicação de atividades, de publicação... Ou não? Isso aqui eu já mostrei para vocês na, no encontro passado, que eu posso optar, eu crio a minha postagem, mas eu não publico ela na hora, eu deixo ela programada para entrar num, num dia e numa hora pré-definidos, tá bem? E aí isso aqui habilita ou desabilita a opção. Então, mostrei para vocês as opções globais do Classroom e as opções, configurações, locais da disciplina que estão aqui, agora a gente avança para configurações da disciplina, configurações globais, feito atividades através de testes aplicados por formulários, isto aqui nós não tínhamos visto ainda, agora nós vamos trabalhar com um conjunto de informações integradas, tá bem? Horário 19h43, vamos lá. Se por acaso eu não vencer o que está programado aqui nos tópicos que eu elenquei para trabalhar hoje com vocês, eu jogo o tópico para amanhã. Amanhã, sexta-feira às 19h, a gente continua, certo? Então voltamos lá. Atividades por formulário. Vamos ver como é que funciona. Venho em atividades, em criar... Criar atividades e perguntas são as possibilidades, usar tópicos para organizar os módulos ou unidades e ordenar os trabalhos. Então, eu venho aqui em atividade e vou criar uma atividade com teste. A diferença entre atividade e atividade com teste. Eu tinha mostrado isso no encontro passado. Atividade, ela não usa formulário e ela pressupõe que vocês vão pedir para o aluno mandar um arquivo com um trabalho descritivo, um trabalho de pesquisa onde o aluno tem que descrever um documento textual, que pode ser feito no Google Docs ou pode ser um arquivo do Word que tu faz upload como entrega de, de atividade. Isso é em atividade. Já atividade com teste, o, o, o Classroom me cria automaticamente este formulário que está aqui o me desculpa pessoal o meu Classroom ele tá com a maioria das expressões em inglês tá mas isso não é impedimento vocês vão ter aqui o que está dizendo blank quiz vai ter formulário em branco em português e eu clicando aqui vou para os formulários do, do google para criar Uh, o meu teste. Pegaram a, a sequência? Vou voltar aqui. Ó. Ele abriu uma aba nova. Ó. Eu criei uma atividade com teste. A princípio, a interface é a mesma da atividade, só que ele já anexa o formulário em branco. E fica assim. Quando eu clico no formulário em branco, ele me abre a janela e me joga para o formulário onde eu vou criar o meu teste. O um meu teste objetivo. Ah, onde eu posso ter algumas opções de, de, de, de questões, que pode ser questão aqui ó, questão de resposta curta, que é um campo de texto para ele escrever, um campo de texto mais longo, que ele me permite escrever mais caracteres. Múltipla escolha, que é esse botãozinho de rádio, ou seja, eu tenho cinco opções ele só pode marcar uma, se ele marca uma, desmarca a outra. Caixa de seleção é quando eu tenho múltipla escolha, eu, pode, eu posso escolher uma, mas também posso escolher outra. Então, se eu tiver cinco opções, eu posso escolher as cinco opções, mas só um, um, um subgrupo dessas opções vai estar tá, vai tá certo, eu posso dizer qual é a opção que está certa ou não. Lista suspensa... Eu posso dar um, uma sequência de itens, que eu abro um menuzinho e ele escolhe uma das, op, das opções do menuzinho. Eu posso ter alguma pergunta que me permita upload de arquivo. E aqui algumas outras opções de escala linear, por exemplo, para fazer uma pesquisa de opinião. Eu pergunto, ah, você gostou de não sei o quê? E aí ele bota uma escala linear, ele marca se gostou menos ou gostou mais. Uma grade de múltipla escolha com várias opções que ele vai poder marcar. Aí é a apresentação de grade de seleção, que tem a ver com aquelas opções de cima lá em múltipla escolha e caixas de seleção. E também me permite colocar data e hora registrada no sistema quando o aluno abre, quando envia o... A, o, o, o formulário entrega a atividade de volta bom, essa aqui é a cara básica e eu vou começar a editar primeiro, o meu blank quiz que é o meu formulário vazio, eu vou dar um nome para ele, teste é, primeiro módulo primeiro módulo opa módulo Agora eu vou editar minha primeira questão. Eu vou fazer três questões bem rápidas aqui, só para exemplificar e deixar como é, o, o, o mote para vocês investigarem e me, brincarem depois. Tá? Um, quantos professores tinham na aula hoje? Quantos professores? É bom, né? Que são vocês, na verdade, vocês são, são alunos hoje. Quantos alunos? E para esta resposta, eu vou escolher essa primeira opção aqui de múltipla escolha mesmo. Tinham 22, tinham é, 50 ou tinham 30? Resposta certa é 30. Opa! E 30. 30. Pronto. Resposta é 30. É, eu posso adicionar imagem a cada uma das opções, caso eu queira. Tá? Esta, esta questão ela é obrigatória ou não? O aluno pode entregar a prova sem responder a questão, esta questão. Ou, se tiver marcado como obrigatório, o aluno tem que responder a pergunta. Normalmente, a gente deixa tudo marcado como obrigatório, ele não consegue entregar sem ter respondido todas as, todas as questões. Uh, chave de resposta. A chave de resposta é, uh, primeiro, quantos pontos vale... Vocês viram o que eu fiz? Embaixo tinha, ó as minhas opções que eu fui construindo, e aqui embaixo tem um, uma frasezinha azul, a chave de resposta. A chave de resposta é o seguinte, é qual é a resposta certa e quantos pontos vale a questão. Esta questão vale dois pontos, a resposta certa é 30. Eu posso, inclusive, poderia marcar mais de uma resposta certa, só que nesta opção aqui, ele não me permite marcar mais de uma opção, só me permite marcar uma. Então, a resposta certa era 30%. O, o peso da questão é 2, deixei ela concluída, fechei e vou para outra questão. Fechou, fechou, fechou, fechou. Aqui no botãozinho, ó, adicionar outra pergunta. Vou para uma segunda questão, está lá, a de cima com um asterisco vermelho, indicando que ela é obrigatória. As três, as três respostas para a pergunta que eu fiz. Tá? Vou fazer a mesma pergunta, com outra opção de resposta. Quantos alunos faltaram, faltaram ao encontro hoje? Só que neste caso aqui, só para efeito de exemplo, eu vou usar caixas de seleção. E na caixa de seleção eu posso colocar mais de uma opção como certa. Então opção 1 é 2, opção 2 era 20, opção 3 14. Não tem nexo, nem sentido nenhum no, nessa questão. Quantos alunos faltaram ao encontro hoje? Eu não teria condições de ter mais de uma resposta certa, mas só para efeito didático, eu botei três respostas como campos de seleção, vou em chave de resposta, digo que esta questão vale cinco pontos, e vou marcar todas elas como certas, tá? Tá? E concluo. Pronto, eu já tenho duas questões. E olha só, esta é a lógica, tá? Eu vou adicionando, vou adicionando questões, escolho o tipo de interação, se é múltipla escolha, se é caixa de seleção, se é lista suspensa ou se é caixa de texto para responder livremente. Adiciono a pergunta, adiciono as respostas vou em chave de resposta e dou o peso à questão. Eu tinha dado 2, deixa eu ver os pesos que eu tinha dado, eu vou fechar 10 aqui, tá? É, a primeira eu tinha dado peso 2, a segunda, a segunda peso 5, 2, 5, 7, então a terceira questão vai ser peso 3, para fechar 10, aqui vou deixar como... Eu vou deixar como... Uh... Selecionei, opa, me perdi, me perdi. Ah, sim, estou no, no, na chave de resposta, desculpa. É, vou botar aqui uma outra opção de resposta curta textual. A resposta vai ser a mão livre. A pergunta é qualquer pergunta... Aqui o cara vai deixar a impressão dele sobre qualquer coisa e ele vai escrever de forma descritiva textual. A resposta está aqui. Três pontos, fechei, ela é obrigatória também. Essa outra aqui é obrigatória também. Vejam o seguinte, uma coisa que eu não comentei com vocês. Vocês podem ter um feedback automático, ou seja, ele respondeu a pergunta, o sistema dá alguma informação sobre aquela questão. Isto está na minha chave de resposta em adicionar feedback da resposta. E aqui eu tenho, para as respostas incorretas, ele, tu podes dar qualquer informação, e aí vai da estratégia pedagógica, né? seres pedagógicos na escolha do aluno. Né? Ah, tenta de novo, ah, chegou perto, mas errou. Qualquer coisa que tu estimule o aluno e que tu seja didático, tanto para a resposta incorreta, quanto para a resposta correta. Não é obrigatório, mas tu pode trabalhar com feedback automático, e tu, inclusive, pode gravar um vídeo no YouTube, e se o cara errou a questão, tu pode vincular a um vídeo, uma resposta tua, se tu tiveres algo gravado, tanto para a resposta certa quanto para errada, ou algum link para um outro documento, olha essa informação, tu não acertou, não acertou a resposta. Pesquisa mais lá no conteúdo X, e aí tu dá o link para o cara estudar mais um pouco sobre aquilo que ele errou. Tá? Então, aqui tu podes elaborar estratégias pedagógicas para estimular o aluno a buscar mais informações, tanto para o erro quanto para o acerto. E aí tu tem várias possibilidades. É, convido vocês a explorarem mais, espero que tenham compreendido as possibilidades de trabalhar com, com formulários. Bom, eh, finalizei. Eu vou dar um nome, tinha dado aqui meu prim, teste primeiro módulo, que a princípio vem para cá. Teste primeiro módulo. Vou sal, enviar, tá? enviar é salvar. Aqui no caso, enviar por e-mail, teste, incluir o formulário, enviar, uh, não necessariamente, não é isso aqui, perdão, não envio. Isto aqui está salvo, automaticamente. É, deixa eu fazer um testezinho aqui. Vamos lá na visão do aluno. Vamos em atividades, eu ainda não postei. Perfeito, então vamos aqui. Vamos dar o título para a minha atividade. É, teste primeiro módulo. Teste primeiro módulo. Aqui tinha as informações, entre no formulário formulário anexo e responda as questões. Aqui está o formulário. Outra coisa, deixem marcado importações de notas, porque quando o aluno enviar o formulário com estes pesos que vocês definiram, automaticamente ele puxa as notas, os acertos do aluno, vai puxar para a grade de notas das tuas atividades no Classroom. Se tu não deixares marcado importação de notas, ele não faz a integração do Google Formulários com a grade de nota da tua disciplina. Entenderam? Pode ser que tu queira, pode ser que não queira. Mas se tu definiste lá os pesos... Se o aluno acertar ou errar, ele vai ter uma nota final dessa atividade. E automaticamente o Classroom importa o desempenho do aluno, o resultado final em notas, para dentro de uma grade de notas da disciplina. E eu já mostro para vocês. Bom, fechou aqui. Ó, esta aqui seria a visão do formulário. Quando o aluno enviar, ó e ele já tem a informação sobre a quantidade de pontos que vale cada questão, ele submete, quando ele finalizar, o desempenho, os acertos dele somam um número X de pontos, e automaticamente isto vai lá para o Classroom. Formulário, vou criar a atividade. Lembram que uh, aqui, eu, no encontro passado, eu tinha mostrado para vocês que a gente podia, poderia configurar data de entrega, né? ele tem para finalizar esta atividade até amanhã, que eu posso, inclusive, como opcionalmente, definir a hora, então está ali definido data e hora. Tópico, é interessante vocês definirem a estrutura da disciplina de vocês é, em unidades e tópicos. Por exemplo, esta atividade é do módulo 1. Tá? É uma questão de organização. E as rubricas? Neste caso, o formulário não implica diretamente uma rubrica. Lembram que eu comentei no encontro passado que as rubricas são por quais critérios o aluno vai ser avaliado naquela atividade. Se tu tens uma um formulário objetivo, o próprio formulário objetivo já tem os pesos de cada questão e já vai ter o desempenho final do aluno assim que ele terminar a entrega da, da, daquele formulário, daquela prova. As rubricas elas são mu muito úteis quando tu vai ter um trabalho escrito, que o aluno faz um upload como entrega, e ele sabe por quais critérios tu vais avaliar aquele texto escrito dele, um, um trabalho de geografia, um trabalho de história, que seja um trabalho de pesquisa. Tu vais criar as rubricas, vais definir, depois eu vou mostrar de novo para vocês com mais detalhes, define quais os critérios e o peso de cada critério, e a descrição do que é cada critério, para o aluno ter a informação sobre como ele vai ser avaliado. Entenderam? Bom, deixa eu só criar a atividade estou publicando ela, está publicada, tá? esta aqui é a visão do professor, a atividade veio para o mural, eu tenho só um aluno, logo o trabalho foi atribuído a um aluno, esse trabalho atribuído que aparece aqui, ele vai aparecer a quantidade de alunos que tiver Registrado na tua disciplina. Na medida em que os alunos forem finalizando a atividade, ele vai começando a computar a atividade entregue. Agora vamos ver como é que aparece para o aluno. Ó. Aqui está a minha visão de aluno, vejam que eu sou o aluno Etec Cango Sul. E aqui apareceu, olha, vejam como aparece diferente. Para mim, como aluno, aparece atribuído e aparece o formulário para eu responder teste do primeiro módulo. Para o professor, a visão é um pouquinho diferente. Isto é o legal de vocês terem um perfil de aluno e um perfil de professor. Tu vai saber exatamente o comportamento e, e como a interface se adapta ao usuário. Se o aluno tiver dúvida, tu pode simular a atividade no teu perfil de aluno e tu dares os encaminhamentos e ajudar o aluno a resolver o problema tecnológico e de uso da ferramenta. A Juline diz que tem uma comissão, tem um grupo que está fazendo o suporte do, do aluno, não é? Mas o professor pode dominar esse processo enxergando qual é a visão do aluno. O professor pode ajudar o aluno a resolver os problemas de acesso à plataforma e os problemas tecnológicos de uso das ferramentas do Classroom pela visão de aluno. Tá? Então, por isso é legal. Sim, pode falar, Juline. Inclusive, colegas, assim, a participação e a colaboração de vocês tem sido essencial nesse momento, porque muitos alunos uh, não têm acesso, a gente não tem como visualizar eles, né. Hoje nós tivemos uma formação de três horas também, uma web é, à tarde, com a CRE, onde elas nos passaram um e-mail que a cada quatro horas troca a senha, então fica muito complicado para que a gente fique acessando e, e achando os problemas, então, agradecer muito, assim, vocês que têm se colocado nessa linha de frente para auxiliar o nosso aluno. Eu acho importante a gente agradecer e ressaltar, assim, a participação dos colegas. E, e isso é uma, uma, é uma estratégia, é, é, vou chamar, não é a melhor palavra, mas é, é uma malandragem, malandragem do bem, para tu conseguires entender os dois lados, né? A gente está fazendo aqui uma formação com vocês, professores, pelo, pelo lado do, do usuário professor, mas entender como é que funciona pelo lado do aluno, ajuda, aproxima vocês e ajuda a equipe a resolver os problemas, né? Se o aluno tiver alguma dificuldade, porém não conseguiu enviar, o, entregar uma atividade, aí tu pode mostrar para ele como faz, porque tu vais ter o caminho todo pelo perfil do aluno para ajudar ele a resolver o problema. Eu vou solucionar o teste, vou resolver o teste aqui pela visão do aluno, para mostrar a última coisa de hoje, vai ter dois tópicos ali que vão ficar para amanhã, tá? E aí eu retomo por onde a gente parou hoje. Estou aqui de aluno, ó, Etec Canguçu, o meu perfil de, de aluno. Vou escolher as respostas que eu acho que estão corretas. Vamos ver e dar uma resposta qualquer aqui. Texto curto. Pronto eu posso marcar que eu, aluno, para que me envie uma cópia para o meu e-mail, né? e aí ele me envia para o meu e-mail uma, uma, uma cópia das, do formulário com as respostas que eu dei. Tá? Não vou marcar, vou enviar. Pronto. O aluno pode ver a sua pontuação em tempo real. Olha aqui. Acertei. Acertei integralmente, aqui eu tinha, lembra que eu tinha marcado todas as respostas como certas. Ele só concluiria a atividade com sucesso, esta aqui, se ele tivesse marcado todas as opções. Como ele marcou só uma, o resultado não foi satisfatório, ele não somou os pontos. E aqui, qualquer pergunta, não sei porque que ele interpretou como errado... Não sei o que, que eu marquei lá, na verdade. Acho que deixei passar alguma coisa. Mas, enfim, no final, eu acho que nas configurações eu não tinha marcado a opção, alguma, alguma configuração para marcar o que, que era certo ou errado, o que, que eu esperava que ele respondesse aqui. Tá, mas, enfim. Bom, ele fez dois pontos, pobrezinho, de 10, se deu mal. É, finalizou. Pronto, finalizou, fez dois pontos... Abrir a tarefa. E ele volta para a visão de aluno. Ó, ele mostra para a visão de... Ah, não, que mostrou a minha visão de professor. Deixa eu voltar para o aluno. A Manu está vindo aqui, minha filha. Oi, vai aparecer na gravação. Eu já vou te dar, vou dar um oi para o pessoal. Então, já vou lá. Uh, vim para minha visão de aluno, vou entrar na disciplina, vou em atividade, e está aqui, atividades, pessoas, pronto, visão de aluno, tá beleza, vou lá na minha visão de professor, que está aqui, lembram que eu tinha um trabalho atribuído, agora eu tenho um trabalho entregue, vamos ver o trabalho entregue, está aqui, é, eu tenho as instruções, o trabalho entregue, isto aqui é o formulário que estava lá para o aluno, deixa eu dar uma conferida aqui, eu não tinha marcado alguma coisa que seria de, seria de, de indicação da resposta certa ou errada, agora eu não vou perder tempo com isso, eu retomo isso, essa discussão com vocês amanhã. Já fechamos, são 8 h 10 Deixa eu me achar de novo aqui, porque eu abri mais abas do que o necessário. Beleza, tá. Então, é, aqui na visão de professor, para a gente encerrar. Uh, eu tenho a atividade sendo indicada como atividade entregue. Eu tenho agora uma aba que aparece aqui em cima com eu tenho uma aba que me aparece aqui com notas, que no início eu não tinha porque eu não tinha atividades, agora eu tenho notas. Uh, o meu aluno entregou a atividade, eu vou ter a resposta sobre o desempenho dele através da análise do formulário, e aqui, uh, era para ter importado a grade de notas, ou seja, o desempenho dele era para ter vindo para cá. É, vou dar uma revisada para eu retomar isso com vocês amanhã não tendo vindo automaticamente para cá, eu sei que ela acertou de 10, acertou dois pontos, aqui ele teria tirado 20 pontos isto está sendo salvo e quando eu dou a nota e fica rascunhado aqui, eu tenho que devolver a nota para o aluno para ele receber esta informação e o feedback. Tá? Quando eu devolvo, aí o aluno recebe o, o retorno do desempenho dele. Ele tinha já a informação que ele tinha acertado dois pontos em 10. aqui eu estou confirmando que ele tirou 20 em 100, eu acho que eu me equivoquei na quantidade, lá estava uh, peso 10, aqui está peso 100. Depois eu tenho que olhadinha para a gente é, retomar isso aqui amanhã. Eu posso dar um comentário de retorno da atividade, da nota dele, devolvo. Feito isto, está finalizado, finalizada a avaliação desse aluno. Amanhã eu vou retomar com vocês a partir daqui para trabalhar melhor a grade de notas com outras atividades e para trabalhar dois tópicos que não foram uh, abordados hoje, que seria mais detalhes sobre atividades que não sejam através de formulários, atividades de trabalhos que são de pesquisa, com entrega uh, em arquivos de texto, vou falar mais sobre rubricas, vou falar sobre correção, um pouquinho mais sobre correções de atividades no sistema, que foi exatamente o ponto em que nós paramos. Estes três itens. Eu encerro o no nosso encontro hoje por aqui, é, já informando que amanhã, sexta-feira, às 19 a gente retoma com esses três itens aqui que estão correlacionados para a gente iniciar a aula explorando estes temas. E depois eu sigo com postagens e uploads de conteúdo em materiais e no mural, com reaproveitamento, reaproveitando a estrutura de uma disciplina existente, que a gente já viu lá no primeiro encontro, mas eu vou retomar essa discussão aqui, tem a ver com a otimização do tempo de vocês, usando a agenda para marcar videoconferência, gravando e fazendo a gestão de arquivos de uma videoconferência, e aí eu vou explicar para vocês como é que faz a gestão em pasta local do computador de vocês, como é que a gente abre o drive numa pasta local e a gente sincroniza o que está no drive, na nuvem, e o que vocês podem ter no computador de vocês, sincronizado. É, Para isso, vocês vão precisar ter o Google File Stream ou o Google Backup em sincronização. Google File Stream é um software que, que, que é utilizado quando vocês têm uma conta institucional, como conecta como o Educar RS, e esse outro aplicativo, isso aqui são dois aplicativos, isso aqui, o Google Backup e Sincronização, é para quando é conta pessoal, eu vou mostrar os, os dois aplicativos. Então, a gente retoma com esses três itens que ficaram pendentes de hoje, e avanço para os tópicos que já foram elencados para trabalhar amanhã. Espero conseguir trabalhar com vocês esses itens na aula de amanhã, e aí nós temos a nossa sequência na segunda e na terça para finalizar com estratégias para além do Classroom. Acho que aí a gente fecha os pontos principais do Classroom amanhã, e depois a gente começa a fazer a integração com outros softwares, que são os softwares do pacote G-Education, tá? É, e algumas coisinhas que não estão ditas em lugar nenhum, trazer alguns atalhos e algumas coisas de experiência própria para vocês. Fico aberto para alguma questão, para alguma dúvida que tenha ficado no que a gente falou hoje. É, tem que abrir o microfone para quem quiser falar. Estou à disposição? Então, muito obrigada, Raimundo. Acredito eu que os colegas não tenham tenho dúvida. Aqui, nesse... Eu tenho eu tenho, eu tenho. Eu uma Tem? pergunta, Júlio. Obrigada. Raimundo, tá, tu falou que tu ia voltar no Meet, mas eu estou lendo aqui o teu cronograma, posso fazer a aula, não fale Meet. Então, vou te fazer a pergunta agora, né? Fale. Tá, lá, quando a gente quer usar o Meet, tu entra ali na sala do, do aluno, né? Tu vai lá Sim. em configurações. Sim. E libera a sala para ele, certo? Aqui. Aqui. É, vai lá no MIT, né? E deixa visível para os alunos. Ali. Sim. Tá, eu estou deixando toda a turma sempre visível. Ou seja, no horário da aula, ele entra no mural dele e lá tem o círculo de uma câmera. Ele Sim. só clica na câmera e automaticamente é direcionado para o MIT. É isso, né? Está vendo a minha tela? A semana, é assim, né? Tá. É, ocorreu essa semana, uns cinco alunos, e assim que eles entram lá, clico e não conseguem entrar no Meet. Aí, claro, eu vou aqui no mural e envio para eles o link via WhatsApp. Eu te pergunto o que está que ocorrendo lá na sala deles, que eu não sou responder. Porque ele não precisa de link, ele está na sala, é só clicar na câmera. Exatamente. Ó, eu estou na visão de aluno. O que, que vai acontecer? Ele entra aqui e vai pedir para participar. Pode ser que a configuração... Eu não de pedir. tá? Pode ser que a configuração na administração do, do, do Classroom, na, na, do G-Education, que é lá a responsabilidade da Seduc. Da, da tá, Afonso, pode ser que ele, clicando para entrar na sala, ele precise... ele precise, deixa eu ver, peraí, peraí, peraí, ó, eu entrei como, eu estou aqui como, deixa eu ver como é que eu tô aqui, eu entrei na sala como ETEC Canguçu, eu não precisei ter aprovação de ninguém, tá? Vou fazer de novo, olha só, eu estou como, ó, eu liberei aqui como professor, deixa eu fechar minhas abinhas aqui, tu tá acompanhando? Aqui eu tô eu tô na minha aba de professor. Eu criei a minha sala ali naquela configuração inicial e tá na minha capa da minha disciplina, tá bem? Perfeito? Eu vou aqui como aluno. Já apareceu para mim aluno lá, ó, tá bem? E eu vou entrar como aluno. Vou entrar como aluno. Ele clica na câmera aí. Ele clica ali, clicou no link. Ele vem para essa tela aqui abrindo o, o, abrindo o Meet, e ele vai participar agora. Veja que eu entrei como aluno direto, sem precisar é, ter a aprovação de ninguém. Diferentemente do que acontece com vocês aqui no nosso encontro. No nosso encontro, vocês só entram na sala se eu liberar. Não é? vocês isso. Vocês entram isso, e ficam esperando a aprovação, não é? Porque é uma configuração que eu defini. Porque eu tenho a prerrogativa como administrador do sistema poder configurar este comportamento. O padrão do Classroom é que na sala de aula que o aluno está inscrito, o aluno possa entrar na sala do MIT daquela turma sem precisar aprovação de ninguém. Isso, Mas sim. isso é uma configuração padrão minha. Na verdade, observação. Tá... É, é, é. se isso não estiver ocorrendo, vocês têm que reclamar lá na SEDUC para dizer, olha, a minha sala de MIT da minha turma, o, o aluno não está conseguindo entrar muito, provavelmente se ele entrou numa hora que tu não está, já na sala, antes como professor, ah, provavelmente o sistema esteja esperando que tu, professor, libere a entrada do aluno, e aí o aluno tenta entrar e não consegue. Mas é configuração, que no meu caso aqui... Eu entrei porque está previamente configurado no meu pacotão que o aluno entra sem permissão do professor. Tu entendeu? Nós temos ah, essa configuração eu... no arroba educar. Se o aluno está no teu classroom com arroba educar, ele entra direto. Se ele está acessando com arroba Gmail, não consegue entrar. Tem que entendeu? também isso. É isso, Afonso. Tá, mas se isso ocorre, é um, dois na turma, às vezes nem todos entram direto, né? Isso que eu estou dizendo, não é toda a turma que ocorre, é um, dois tá, que mas... eu tenho que enviar para o WhatsApp. Tá, mas não provavelmente, é todo... provavelmente seja isso que a Juline falou, então, é, eu estava em dúvida se a configuração geral, ela permitia a entrada do aluno ah, sem a presença isso, do professor. Se pode, muito provavelmente seja porque quando o aluno está tentando entrar, pega o um e-mail privado dele, e aí o sistema não permite, muito provavelmente seja isso. Teria as duas possibilidades. Uma, a configuração geral só permite a entrada de aluno com o professor tendo entrado antes e liberando. Se não é isso, se não é isso, é porque o aluno está tentando logar e o sistema pega o e-mail privado dele. Pode ser. Não, assim, ocorre assim, se tu deixar a aula visível, ele pode estar fora do teu horário da aula, pode estar todos na sala entre eles conversando. O professor, o professor não precisa estar na sala. Tá? Sim, sim, perfeito. Então, eu vou perguntar para ele se ele está logado com o um e-mail do cara ou com um particular Gmail. Tem que orientar, exatamente, tem que orientar Sim, é que a, a, a, a eles cuidarem para ver se quando, quando ele está logando o sistema não pega o um e-mail privado, como poderia acontecer aqui, ó, quer ver? Se eu entro com um e-mail pessoal meu... Não me mostrar, obviamente, não vai me mostrar a disciplina, tampouco se eu pegar aquele link. Eu vou pegar o link do Meet aqui, ó, e ele não vai me deixar entrar com o meu e-mail pessoal. Quer ver? Vou botar aqui em cima lá, ó, na, na, na janela lá em cima, ó. E eu, deixa eu, só trocar meu usuário aqui, ó. Tá vendo que eu tô com o meu usuário de professor aqui em cima. Eu vou alterar alterar para um e-mail pessoal meu. Ó, agora eu estou com o meu e-mail pessoal naquele mesmo link da reunião da turma. Ah, a princípio, se eu pedir para entrar aqui, ele não vai me deixar. Ele vai ficar, olha aqui, ó, pedindo permissão e não deixa eu entrar. Ó. E é o mesmo, o mesmo link lá, PSFKHRUSMS. SMS. Vamos ver aqui, ó. olha aqui. ó. Uh, ah, ele criou um, uma outra sigla, mas enfim deixa eu ver se eu faço a comparação aqui para ti, deixa eu ver, para aí tá aqui, ó, é a mesma, a mesma sigla lá, ó, ele, ele altera olha aqui, ó, neste aqui eu vou poder entrar com o meu usuário ETEC, ó aí entrou, entrou direto, veja lá ó, o usuário ETEC entrou direto que era o aluno que está cadastrado na disciplina tá? Olha lá, PSFKHRUSMS. Já com o meu e-mail pessoal no mesmo link PSFKHRUSMS lá em cima, ó, eu ele vai ficar patinando aqui, não vai entrar. Muito provavelmente seja isso. Tá? Tá, eu vou verificar com ele se ele entrou no Outlook sala de aula, com um o Educarso e... ou ele tá com o particular que é o Gmail. É um e aí não consegue acessar, não vai. Exatamente, não vai. Não vai, porque ele deve estar pedindo para o professor lá, é como acontece quando vocês entram na reunião comigo. Como vocês são de fora do arroba ele fica pedindo a permissão, a liberação do professor ou do gestor da sala. Se, ele, se vocês fossem do mesmo domínio que eu, vocês poderiam estar entrando sem eu, sem eu estar na sala antes de vocês. É isso que acontece. Tá? Ok, ok. Acho que era isso, gente. Espero que, tenha, que eu tenha atendido as expectativas de hoje. Espero que eu tenha dado alguma informação relevante de novo, alguma coisa que vocês não tivessem conhecimento ainda. Se vocês já tinham visto alguma coisa, espero que eu tenha reforçado já algum conhecimento que vocês já tivessem, mostrando de novo algum caminho, alguma ferramenta dentro do Classroom. Amanhã a gente avança nessa parte que eu acho que é muito importante, que automatiza uma parte do processo de avaliação é, ou de atividades dos alunos, eu vou mostrar com mais detalhes, e organizar um pouquinho melhor as possibilidades para mostrar a grade de, de notas a partir de várias possibilidades de, de atividades que os alunos executam dentro do sistema, mostrando a visão de professor e a visão de aluno para vocês verem como é que funciona, tá bem? Acho que era isso, espero que vocês tenham gostado, eu gostei, sempre gosto de me encontrar com vocês e mostrar um pouquinho do que eu tenho de experiência para dividir com vocês, e amanhã a gente está de novo aí, tá bem?